A lenda é que aumentar a produção, aumentar a produtividade, aumenta o lucro. Precisa acontecer só uma mudança, precisa só mudar uma coisa, que é o produtor deixar de ser produtor e virar empresário. Os grandes casos de sucesso é quando a nova geração vai fazer outras coisas adicionais, complementares ao que o pai está fazendo o que os pais estão fazendo. As habilidades que você precisa para tocar um negócio de sucesso no agro, eles não são ensinados nas faculdades. Aqui, assim, em dois grandes temas que a gente possa conversar, eu posso ajudar vocês nas questões que vocês têm hoje, né? É, também ouvir vocês, as experiências de vocês, bater um papo super informal e, e tranquilo aí e os dois temas assim, uma das coisas que estão muito marcantes para mim é fazer a gestão e trabalhar na fazenda da família são duas curvas de aprendizado, são duas coisas que você precisa aprender para ter resultado. Uma coisa é você ter que dominar o negócio fazenda, você tem que entender, do e é mais do que produzir, né? eu tenho que entender do negócio fazenda, eu tenho que entender como que eu produzo, entender como é que eu vendo, entender de gestão de pessoas, entender de como você toca esse negócio, como você se prepara, como você se blinda com riscos. Né? É, bom, a gente esse ano teve uma série de situações aí, nos né, últimos 18 meses, carne fraca, é, no mercado de financeiro é joesley Day, Delação. né pela ação agora tem greve dos caminhoneiros fundo rural, fundo rural. uma série de fat... de coisas que bom carne fraca o pecuarista o produtor não teve controle nenhum é greve de caminhoneiros não tem controle nenhum e isso afetou o seu negócio Sim, exatamente. e um muito né e, e alguns negócios mais outros menos uma das coisas que a gente fala muito é puxa quanto de Tempo e quanto de, você, de atenção você colocou em, pensa, em pensar quais riscos o seu negócio está exposto e como você se prepara para eles, né? É, e uma das maneiras de você não se preparar é você ignorar que ele existe. E aí quando ele acontece, é, ele não ele, ele ignora que você ignorou ele, né? tipo, ele, Ele te ataca do mesmo jeito. Né? Então essa, essas coisas são. tem esse desafio do negócio e também tem o um desafio de você aprender a trabalhar com seu pai. E essa, essa, esses dois pontos, o que eu vejo assim, quando eles vão bem, é, um ajuda o outro. Você está tá integrado com o seu pai, você está em harmonia com o seu pai, o negócio vai vai melhorando, você tem a experiência do seu pai com a sua vontade, com a sua energia, geralmente a geração mais nova tem gosta mais de tecnologia, gosta mais de novidade, tem mais força, tem mais, é, tem mais energia para trabalhar, e a geração anterior tem mais sabedoria, tem mais experiência e... Tem menos força física, né? Quando você combina esses dois, é muito bom. Ao mesmo tempo, quando você não consegue trabalhar essa, essa questão de trabalhar com os pais de maneira efetiva, isso só gera um desgaste que também atrapalha o negócio. Então, assim, quando vai bem, é uma bola de neve positiva. É uma, é um, uma sinergia contínua. Quando vai mal, é uma bola de neve destruidora. Né? E, e vocês... É, talvez estão se, é, é, relacionando experiências de vocês positivas e negativas de como que isso é, aconteceu. Né? Então, acho que esse, esse ponto é uma coisa assim, muito, é, muito chave. E eu, toda vez que eu olho uma, uma pessoa que está trabalhando com a família e está tendo dificuldade, tipo, eu olho e falo assim, caramba, é difícil mesmo. Isso aqui não é fácil. O tipo, cara conseguir lidar com essas é, com, com todos os desafios do negócio e ainda tem que gerenciar e saber lidar com, com isso, e se você olha todos, tipo MBA, faculdade, agronomia, zootecnia, o que seja, ninguém ensina isso. Razão versus emoção. É. Como você, tipo, as habilidades que você precisa para tocar um negócio de sucesso no agro, eles não são ensinados é, eu vejo E cada vez mais eu, eu vejo, assim, o, o, é, pessoas que são extremamente técnicas, o cara mexe com o café, comecei com o cara ontem que mexe com o café. Pô, o cara sabe tudo de pós-colheita, ele sabe tudo de doença, ele sabe tudo de produção, ele sabe tudo de adubação. O cara é um, é um, um consultor especialista em produção de café, do dia que o cara põe a muda no, no negócio até como ele cuida do, do grão. Mas e o negócio do café, como é que você está tocando? É meio que assim, Miguel, do que, que você está falando? não é do dia a dia dele, apesar de isso impactar radicalmente no, no resultado dele, e com produção de bezerros, a mesma coisa, com fazenda que faz a agricultura, a mesma coisa a gente está muito mais atento em quais as tecnologias, o que, que você vai usar como você produz, qual que é a suplementação qual que é o semi se você vai fazer IATF é, na faze, na, na, muito na... mais ligado no operacional muito mais ligado no operacional e muito mais ligado na produção em si, no produto em si né? Mas, é como se você pensasse assim, esse restaurante aqui, a coisa, o, que, o, o determinante do sucesso do negócio é a cozinha ser boa. Não é verdade. É importante você ter uma cozinha boa, é importante você fazer uma comida boa. Mas deve, tem restaurante que quebram, Não. que tem uma baita cozinha. Ou chefe renomado, incrível e fecha o restaurante. Fazendo a mesma coisa. No nosso caso, produtividade não tem nada a ver com lucratividade. Exatamente. Né? E produtividade, ele é igual à rotação do carro. Ah, quando, quanto mais você acelera o motor, mais o motor gira. Para você andar rápido, você precisa ter rotação no motor. Mas se você olhar só a rotação do motor, ou se a sua grande meta for aumentar o giro, ou, ou produtividade é isso, não quer dizer que você... É, é, aumentou a velocidade ou aumentou o lucro então e, e aí o que acontece é as fazendas mais que mais dão prejuízo no brasil elas são as mais são muito produtivas não são as mais são muito produtivas Há ah, uma fazenda que dá um baita prejuízo certeza que ela produz muito certeza aí só que essas fazendas, quando só que ninguém fala de lucratividade então essas fazendas que dão muito prejuízo são produtivas elas estão misturadas no meio de outras fazendas que produzem muito e são muito lucrativas e eu já fiz eventos de convidar uma pessoa para dar palestra como estudo de caso e a, a, a, a fazenda ser muito produtiva depois você descobre nossa faz a é prejuízo então eu estava trazendo uma pessoa botando luz no trabalho dela para que aquilo ficasse mais divulgado e aquilo se a pessoa copiasse exatamente não ia dar certo né isso acontece não só né? num evento, acontece no, no conteúdo do site, acontece em, em reportagens, em em coisas. Se é, você pega até alguns dados de, de consultores que trabalham com benchmark comparando as fazendas uma com as outras, eles mostram que existe um limite além de produtividade. Quando você passa desse limite, você está muito top em produtividade, mas você começa Sim. a ter prejuízo, porque o seu risco é muito muito maior. Então mostra também que as fazendas que estão tendo mais lucratividade são aquelas que tem, faz uma, o feijão com arroz mais, mais bem feito, é. né? É o básico ali mais é. bem feito. É. isso aí tem várias coisas que influenciam isso aí. Primeiro, é que quanto mais produtivo você fica, você pensar num carro, ou fosse um carro, quanto mais rápido você está andando, mais riscos estão envolvidos. E melhor você tem que ser piloto. Então, é, é, isso está comprovado. Todos os bancos de, de dados de produtividade e lucratividade de fazendas, que no Brasil tem muito pouco, é, mas todos mostram que as fazendas mais lucrativas não são as mais produtivas. Elas são bem produtivas, mas elas são muito eficientes nessa produção. Mas aí não é uma questão de você conseguir mensurar qual é o seu risco? Sim. Se você, porque se você mensura o risco, aquela... Aquela ditada, não importa o que você ganhe, importa o que você... Que Sim, soma de volta, que soma. Aí ele, ela, ele começa a ter sentido, né? Sim. Porque a pessoa não consegue mensurar o risco que ela corre no negócio dela. Exatamente. O negócio é que esse tema, ele não é falado ainda. É, em eventos, em conversas, em rodas, as pessoas não falam ainda sobre quais são mapear os riscos do seu negócio. E assim, mapear parece que é uma coisa complexa e tal. Não, é você sentar e pensar: bom, quais são os riscos que a gente está envolvido? Eu mexo com pecuária em tal estado. Quais são os riscos que eu estou envolvido? É você olhar isso. A mesma coisa para a lucratividade. Você começar a ter um foco de lucratividade, a é um, tocar o um negócio com um foco no resultado do negócio, é, uma fazenda como negócio. É simples, é, você, só que é uma mudança de paradigma. Mas não existe uma confusão, porque assim, hoje nós estamos numa era extremamente tecnológica. Sim. As pessoas buscam por tecnologia e a gente vai passar para um agronegócio cada vez mais tecnológico. Sim, estamos passando é, já automático. Estamos passando né? e tem coisas espetaculares, uh, só que assim esse período, quando você fala em tecnologia, você automaticamente pensa em aumento de lucratividade, ou seja, se eu produzo x arroba, eu vou produzir x mais y. Se eu produzo x saco de soja, eu vou produzir x mais y. Porque a tecnologia está me dando isso. Sim. Só que a tecnologia, só a tecnologia não, não responde o seu negócio, não dá resposta. Sim. Só que o momento é esse. Então a, a impressão que eu tenho é que às vezes há uma confusão do momento que a gente está atravessando com mais é, com mais recursos que você pode é, colocar no seu negócio para avaliar risco e, e, e o que acontece é que hoje a impressão que eu tenho é que as pessoas elas elas está tudo muito compartimentalizado sim. as ferramentas elas não conseguem ainda conversar por isso que essa questão da produtividade lucratividade da, da, da não está ligado com outras questões sim não, é, é, é, é, é, acontece isso mesmo porque a grande maioria das conversas dos discursos, das falas da maneira como as pessoas pensam e trabalham agricultura e pecuária ela é muito mais focada em produção, então essa, ah, essa tecnologia produz mais né? é, ela, ela aumenta a produção e tem muito pouco ainda é, uma conversa de efetivamente como isso afeta a minha lucratividade e uma das lendas do negócio agro é, que é uma lenda que muita gente acredita, por isso que quando a gente chama de lenda é uma coisa assim que não é verdade, mas um monte de oh. gente é, é, repete ela o tempo todo e ela virou verdade. É, verdade. Né? é uma lenda. A lenda é que aumentar a produção, aumentar a produtividade, aumenta o lucro. É, é, mas, Miguel, você é contra o aumento da produção? De jeito nenhum. Sou totalmente a favor. Desde que o direcionador seja a lucratividade. Só que para isso acontecer, precisa acontecer só uma mudança precisa só mudar uma coisa que é o produtor, deixar de ser produtor e virar empresário. Eu tenho quatro meses que eu tô com que eu comecei a, a, a trabalhar com o meu pai. Então, assim, ainda está nessa questão de estruturar, de, de conversa, mas o meu pai vem buscando isso há algum tempo. Ele, ele é agrônomo isotecnista, então ele ele conhece o produto que ele tem na mão, ele conhece o potencial real da da terra dele e ele quer fazer isso produzir agora é o que como fazer aonde buscar como aí nós estamos estruturando estamos conversando isso tem fala é, tem uma fala muito legal do pai dela que que para mim foi um assim é, é a resumo é, de tudo que a gente procura fazer que é isso ah eu deixei de ser só um produtor uhum e virei um empresário, virei um, um dono de um negócio, então estou com uma cabeça, a minha, eu deixei de ter uma fazenda e agora tenho uma empresa. E parece Ele simplista tá essa, dinheiro essa, dinheiro. essa mudança, mas é, eu, eu gosto muito, eu me importo muito com as palavras. Com que palavras você usa? Um exemplo que eu, assim, eu acho que, é, é, que é, tem que ser trabalhar diferente é, é o, por exemplo, ganhar dinheiro. O que, que é ganhar dinheiro? É presente ou é sorteio, né? <risos> ganhar é tipo, você foi sorteado ou a sua mãe te deu um presente, alguém, tipo, é, não, é ótimo, mas no seu negócio não, não, não tá rolando isso hora nenhuma, né? Não tá rolando nem presente, nem sorteio. Então você tá fazendo dinheiro, né? Você tá fazendo dinheiro e não, e não ganhando. E, e aí, uma das coisas que eu é, percebi assim, tipo, é o nome produtor. O produtor... A função dele é produzir. É. E você fica orgulhoso disso. Oh, meus bezerros estão com tão, tanto Todos de peso. Mais pesados. Mais tá pesados. E isso virou o quê? Né? É, eu vi casos de cara que aumentava o peso do bezerro, dava mais prejuízo. Quanto mais ele aumentava. Porque ele tinha um todo um negócio de comercializar o bezerro que não estava trelado nisso. Então ele está fazendo bezerros muito mais pesados do que precisava. E não, e não faturava. Essa mudança de, de você... Ó, eu, eu tenho um negócio e não tenho uma fazenda. Eu não sou um produtor. Eu até brinco hoje que a pessoa tem que deixar de ser um produtor e virar um lucrador. Sou um lucrador rural. Tipo, tem um negócio que tem lucro na atividade. E, e as pessoas que mais lucram com a atividade que eu conheço são pessoas que adoram mexer com fazenda. Não é que assim, ah, esse cara não gosta de fazenda, esse cara não é apaixonado. Não, ele é apaixonado por pecuária. Ele é apaixonado pelo agro. Mas ele tem uma outro, um outro viés. E o fato dele ser apaixonado e o fato dele ter lucro aumenta a paixão dele, né? Porque ele não passa raiva. Tá ele não, ele não se gosto, frustra, né? é, ele consegue. Se né? diverte, é, trabalhando. É, é, se diverte e tem. Só que tem que ter esse, esse, esse grande foco. Né? É, tem uma frase do Maurício, né? Que, do Maurício Garcia de Almeida, que eu gosto muito, que numa das nossas reuniões de mastermind, e ele falou assim: É uma coisa que eu aprendi aqui agora que veio pra mim. é. Onde tem paixão, preste atenção. Então, se eu sou muito apaixonado por esse pedaço do negócio, no caso dele, por exemplo, produção é. de genética, tem, ele tem genética, ele tem gado comercial, e tem agricultura. Onde está mais a, a paixão dele? Está na genética. Então, preste atenção, porque nesse negócio você tem mais chances de tomar decisões que não são decisões de negócio, são decisões de paixão. E você pode... Né? E isso é uma coisa, é uma discussão muito interessante que está rolando hoje, que é... Tem uma, uma geração do agro que falava que a fazenda é tão bom que não dá dinheiro. Que né? loucura é, E aí, é, é, que não precisa dar dinheiro. Né? É, e aí tem uma geração que desanimou de trabalhar no agro porque não queria trabalhar num negócio que não desse dinheiro. E o que eu tô vendo acontecer hoje, e é muito interessante, é que tem uma nova geração que ela está desafiando a frase antiga, mas construindo em cima dela. Que é, não é que fazenda é tão bom que não precisa dar dinheiro, é fazenda é tão bom que eu vou fazer dar mais lucro ainda. Eu, vou, eu, eu não vou escolher, eu quero lucro ou oh, paixão, eu quero ter os dois né? é o que o Jim Collins chama de genialidade do E né? é juntar duas coisas que parecem antagônicas, juntar essas duas coisas isso é uma coisa, e tem, va... tem muitos produtores focados nisso, como que eu assim é... não quero perder a poesia de ser apaixonado por ver um bezerro né? você que produz bezerro você vê aquele bezerro mais bonito, desmamado com mais de 200 quilos aquilo é uma... É, uma... é uma dádiva da natureza aquilo né? é um animal lindo, o pelo daquele animal tipo uma coisa, né? você deve estar tá conseguindo imaginar né? é aquele, aquele, aquele, aquele pelo, aquela, aquela, aquela, assim, a definição assim, de, a de saúde ali, né? é, é, é lindo, o bezerro um bezerro saudável é das coisas mais bonitas da pecuária que tem, né? você não quer perder isso, você não quer perder o gosto por isso você não quer perder a poesia, não... mas pô, se você conseguir fazer disso também um negócio lucrativo você vai gostar ainda mais daquele bezerro, né? Porque quando você olha para um bezerro e fala esse bezerro é lindo, e incrível, mas deu um prejuízo terrível, é uma, uma sensação ruim, né? Agora, não, tipo esse bezerro é incrível, eu ainda estou fazendo dinheiro com ele. É, é você juntar os dois, né? Hum. E o, o... Genialidade do E é uma frase, acho que do, do, do Good to great, too great, lá do Feitos para Vencer, do Jim Collins, que é, acho que é um dos grandes é, nomes de administração aí que eu acompanho estudo há muito tempo e ele falava isso para negócios, os negócios mais rentáveis eram negócios que tinham escolhido e que acreditavam que era possível ter resultado e propósito. Os negócios mais rentáveis tinham essas duas coisas, tinha não escolhia entre um e outro. Ele escolhe ele não é a dicotomia do ou, é a genialidade do e. Só que requer é um, um um, a decisão depois tipo, eu vou fazer dar certo na parte da paixão e na parte da lucratividade é, e vou buscar essas duas coisas mas a pessoa que acha que é impossível ela nem tenta né é uma, uma teoria de recursos humanos acho que serve para qualquer coisa no que a gente vai fazer né se a gente atraiu como é que a gente vai reter isso como é que a gente vai atrair novamente alguma coisa para reter para continuar e para para você ter uma, uma o um caminho de crescimento, né? Acho que é, é legal você colocar isso, porque eu vejo que, por exemplo, eu vejo muito parecido gestão de pessoas com marketing vendas, por exemplo. O mesmo processo que você usa para atrair, selecionar, treinar, reter, motivar e manter as melhores pessoas, também é muito parecido mesmo o processo que você usa para atrair, converter. Vender e manter os melhores clientes. É o mesmo processo. né E esse negócio de você. É, eu estava falando negócio de negócio tipo, de reter o conhecimento. É, eu vejo muita gente falando assim, ah, quando meu pai sair da fazenda. <risos> não, não estou falando que é você não, eu vejo muita gente falando assim, ah, aí que vai ficar bom, porque aí eu vou poder fazer tudo que eu quero. Tá errado. Mas é engraçado. O melhor momento da fazenda tem que ser quando as duas gerações estão trabalhando juntos. Você... Porque tem uma força muito grande ali, tem uma, uma sinergia, tem... É, claro que você tem que conseguir casar isso. Mas, puxa vida, tem duas gerações diferentes, duas visões de mundo diferentes, duas experiências diferentes. Como é que você vai dizer que esse negócio não é mais robusto? Um negócio mais diverso, né? Tem mais diversidade. Mas ele é mais conflituoso. Sim. Você mas é, é, mas é, ele é mais conflituoso antes de você const construir esse, esse acordo, é, você atrair e reter. Você... E uma coisa que eu vejo é o seguinte, esse conflito ele é um conflito nos detalhes, porque nos princípios, no propósito, na visão de longo prazo é exatamente a mesma coisa na maioria das vezes. As duas gerações estão brigando por picuinha, <risos> Por, por mas metodologia. Por, por metodologia, por nome que a gente vai dar naquilo, por, num, por detalhes, mas na essência, eles acreditam na mesma coisa. Miguel, você falou uma Ixi, coisa muito interessante eu, eu no passei por, Eu busquei o talento por conta é. disso. Eu passei muito, muito desafio no começo para trabalhar com meu pai. Porque a nossa história foi assim, foi um pouco diferente, eu não peguei um, ah. um, um negócio em andamento, né? Eu comecei em 2008, a fazenda estava toda arrendada dos meus pais, então eles viviam da renda lá. E aí eu formei em veterinária e eu quis investir na fazenda. Eu falei, ah, vou investir, beleza. E aí, como eu tinha um trabalho paralelo, eu não conseguia tocar a fazenda, quem tocava era meu pai, precisava da ajuda dele. E aí em 2015, eu... Sete eu, anos eu, depois? Sete anos depois. <risos> e aí os negócios já não estavam do jeito que eu queria, do jeito que eu gostaria. Eu conversei com os meus pais e falei, ah, vou sair desse trabalho e vou me dedicar 100% à fazenda. O foi determinante nessa decisão para eles concordarem e para começar o processo? A gente queria melhorar a fazenda, vamos falar em, em produtividade, a gente queria melhorar. As coisas que estavam acontecendo, eu não estava de acordo com mortalidade de bezerro, com baixa produtividade. Então, eu acreditava que era possível a gente ter lucratividade da fazenda e depender exclusivamente da fazenda. Então, eu deixei esse meu trabalho paralelo para dela, me dedicar exclusivamente à fazenda. E aí, quando eu cheguei em 2015, tava o meu pai administrando a maneira dele, né? E aí começaram os conflitos, por quê? Aí, lógico, faltou é, humildade da minha parte, porque eu cheguei um pouco prepotente, arro... pouco não, bastante, prepotente, arrogante, <risos> e eu cheguei e falei, bom, agora é do meu jeito, eu tô chegando aqui, fiquei todo esse tempo fora, agora eu vou chegar, vou impor as minhas condições, as minhas regras, né? Só que já tava uma metodologia lá do meu pai, é, tocando a fazenda, e começaram os conflitos, porque eu defrontei com ele e aí eu, eu chegava querendo impor as coisas. Que eu, tipo de conflito? Que eu, eu fiquei curioso. Discussões assim, do tipo de, do operacional, uh -huh. de manejo, de vai comprar isso, de não vai comprar aquilo. Eu estava tentando, por exemplo, fazer uma gestão mais profissional um plano orçamentário. Vocês, vocês não sentaram antes e combinaram não, como não. eu fazia, né? É. E Para te... fui... <risos> é tá o é. trabalho de família, você conseguir definir qual que é a função de cada um. Isso aí é essencial. E a gente não teve isso. Eu cheguei tentando já impor a minha condição. Então os conflitos eram Porque, sempre assim, em questão é... operacional. Você acha, é, é o conhecimento que você tinha do como administrar ou você foi... Atabalhoadamente. O, que, o coisa. que aconteceu foi o seguinte: é, eu pensava que meu pai teve a oportunidade dele lá atrás, meus é. pais tiveram a oportunidade deles e por algum motivo eles não tiveram um sucesso. Eu falei, agora é minha vez. Eu formei, eu tenho uma formação técnica. Eu, eu tô com vontade de, de tocar isso aqui. Então mas deixa você eu... pensou isso? Isso Esse... não foi conversado, Esse... né? Estava formatado. Só, só na sua pensei. cabeça. mas Se alguém não tem leitor de mente, não ia saber <risos> o que estava pensando. Exatamente. E uma outra coisa também que está falando, tipo, eu tinha uma experiência, eu sabia como produzia, né, teoricamente, Sim, né? Claro. Mas como toca o um negócio produção de bezerros você também não tinha. Não, né? Tanto que olha só que engraçado. E aí começaram os conflitos tal, tá? eu fui buscar o talento que me ajudou demais, a, a, a conseguir entender, planejar pra gente conversar e a gente começou a dialogar tudo. Mas é, era difícil que quando você ia... Eu falava, pai, eu quero profissionalizar a gestão. Ele aprendeu de outro jeito. Ele ele não, tinha não. não E tinha também e falar isso pra ele era é, é, o jeito de falar também muda muito, né? Você falar profissional da gestão, você está dizendo que a, a, a gestão é, dele era, não era profissional, exatamente, né? Falar, e ele estava fazendo o melhor dele, o melhor possível, né? Então, às vezes, só o jeito de você falar, só o nome que você dá... E no começo, já é... eu ele, ele falava, pô, meu pai não é um bom administrador. É. Ele é um bom gerente, ele faz o um papel gerencial. Mas a maneira como eu falava, acabava sendo muito ofensiva, né? E aí, do quão talento eu comecei a planejar, a gente começou a dialogar mais... Em que momento deu esse, esse clique em você que você estava fazendo... fazendo a, errado. A, a estrada tortuosa de mais... Porque eu, eu, tentava, eu tentava tocar o um negócio sozinho, achava que eu era capaz, e na hora que chegava um pepino de operacional... Você não sabia resolver? A que eu recorria? Ah. Pai, ah. e aqui, como que faz? Eu, eu tinha que me sujeitar, isso pra mim era... Passar por cima do meu orgulho, não, eu, eu tô tomando conta do negócio agora eu não consigo resolver o problema do operacional, vou ter que ligar pro meu pai. E meu pai, ele é um cara pra isso, ele tem contato com todo mundo, ele sabe onde que leva, onde que resolve. E eu comecei a perceber, falei, ó, ele pode não, não, não ser bom no papel de administrador, mas ele vai ser um excelente gerente pra mim, né? Mas olha como que é difícil, na hierarquia familiar, pai, filho. É. E na hierarquia do nosso negócio? Eu, administrador, meu pai gerente, ele tem um cargo subordinado mim. E como que ele fez para um pai aceitar isso? E foi um trabalho de, de constante assim. Porque construído, né? Construído. É possível eu isso. É super possível. Eu né? acho que seria muito mais, mais rápido se a gente sentasse para definir a, a, a, com, com clareza. né? Olha, eu faço o papel de administrador e você vai fazer o papel gerencial. Mas não tive isso. Depois que eu fui perceber o tanto que isso era importante. Então, a gente... Por cinco, pelas circunstâncias, a gente foi se adequando cada um nessa função. É. Eu na de administrador e meu pai na não gerente. Não, e tem, é, tem coisas chaves aí, assim, tem coisas de... É, quando você senta para conversar, por exemplo, com seu pai, e que você, primeiro, procura entender de uma forma mais detalhada qual que é a visão de mundo dele, só o fato de você estar perguntando, escutando, já aumenta, inclusive, a sua influência. É contra-intuitivo, mas é verdade. Segundo, você entende o que a pessoa está buscando. Porque não tá, você deve, e quando a pessoa acha que sabe, ela vê o outro fazendo do jeito diferente do dele, e ele já acha que ele é errado e a pessoa está fazendo que é incompetente. Não, provavelmente ele pensou de uma, de uma outra maneira, ele tem uma outra visão. Não é ninguém é, é, dá tiro no próprio pé intencionalmente. Né? Todo, todo, toda, todo erro, toda mancada gerencial ou de negócio ou pessoal, ela é com uma boa intenção. Na hora nenhuma, seu pai pensou, ah, eu vou fazer isso aqui, porque eu quero um, eu, eu, eu eu vou, quero Eu quero, eu quero, cara, eu quero tá diminuir né? a rentabilidade da fazenda. De jeito nenhum, o tempo todo, só que ele não tem a ferramenta, ele não sabe, ele não conseguiu ver de outro, de outro jeito. Eu estou então, tentando fazer o melhor. Sempre. Então é, é, é você primeiro ter essa, é uma, uma, todo um trabalho de alinhamento, de entender o outro lado e de. Combinar as coisas que vão funcionar. E também você. Tem uma outra coisa também que quando você decide em conjunto, é, tem uma frase muito boa que é: ninguém destrói o que ajudou a construir. Ninguém ataca o que ajudou a construir. Se você traz o seu modelo de fazer, que provavelmente nem é, nem é garantido que vai funcionar, mas se é só o seu contra o dele, você vai ficar contra. Agora, se você senta e constrói em conjunto, é, mas foi o que aconteceu lá em casa. Eu tenho quatro meses que estou na fazenda, eu sou arquiteta e, nesse tempo, meu pai fez essa proposta comigo. E No meu caso, eu não fui como o Julián, Vou... Não, lá em casa foi conversado. Apesar de muitas coisas que eu não concorde com a forma dele gerir, é, funcionários, é, tem alguns pontos, mas é, hoje o, o que eu mais tenho que é, o Miguel até perguntou no e-mail qual que é o maior valor que você tem hoje trabalhando, poder conviver com ele, poder aprender com ele. É, todos os negócios, qualquer tipo de negócio, uma fazenda também assim, é uma coisa de, de... o tempo todo você está trabalhando relacionamento, gestão de pessoas é relacionamento, negociação é relacionamento, vendas é relacionamento, é, liderança é relacionamento, todas as coisas que você está fazendo são relacionamentos. Como você se relaciona. Ah, lidar com conflito. Ah, vou vender para um cara lá que é um xarope, não sei o que, dá trabalho e briga. Como é que você alcança o objetivo que você tem, mantém o relacionamento e não se desgasta emocionalmente e energeticamente? Porque não adianta também, né? Tipo, ah, eu fui lá e consegui tudo que eu queria, mas agora eu tô Parece que eu levei uma surra de tão cansado que eu tô de fazer tal coisa. Porque também você não se blindou nisso. né Então esse... É ter uma estrutura e ter um método para pensar a estratégia do negócio, para pensar a sua estratégia de carreira é, muda radicalmente a maneira como você olha para as coisas e quando você olha também você olha para os desafios e perrengues e, e, e pepinos do, do curto prazo, né? Tipo, ó, vamos pegar crise de caminhoneiros, O cara que não tem estratégia nenhuma, ele está reclamando, ele está xingando, ele está estressado, ele está desanimado. O cara que tem estratégia, ele tá pensando, peraí, que coisas eu posso mudar no meu negócio? Que aí eu vou usar uma frase, e eu gosto muito de usar as frases dos antigos, né? Tipo, a frase dos antigos é, o pecuarista antigo falava, você tem que mandar no seu negócio, e não o um negócio mandar em você. Isso é uma frase antiquíssima, e tem muita sabedoria nessa frase. Você né? tem que mandar no seu negócio. Então, assim, quais coisas eu abri mão de mandar no meu negócio? sem perceber ou não. Reflete sobre isso. Qual que é o seu nível de estoque? Ah, eu tenho um negócio que é um confinamento. Tem um negócio que é uma granja de suínos ou de aves. Qual que é o nível de estoque de ração que eu vou ter? É, você escolhe isso. Você pode até escolher sem perceber. Ah, não vou ter nada de estoque, beleza? É, faz sentido pra caramba em alguns, na cabeça de alguns. Mas eu, tem gente que nem pensou e escolheu. Com certeza, depois desse acontecimento, vai ter alguém falando, opa, tem que planejar melhor meu estoque. É, não. Porque doeu e... muito, morreu, é. morreu é. o gado passou muito, fome. É. Custou muito caro, muito mais caro do que o estoque. E era uma coisa que a pessoa já poderia ter feito, né? A agricultura de risco. não é. deu tanto prejuízo porque não tava na época de, de colheita. Acho isso. que é uma frase do Henry Ford que fala que a coisa mais difícil de se fazer é pensar. Por isso que a maioria das pessoas evita ao máximo. É o cochão, né, tá lá dentro. É, e, é, você, se você quer ter um negócio de sucesso se você quer ser agroempresário se você quer que a sua fazenda é, o, os produtores que eu mais admiro eles são produtores que se deram o trabalho de fazer perguntas difíceis para eles mesmos e o negócio dele é mais robusto, é mais rentável porque ele fez coisas é, inclusive esse negócio da cultura, isso é muito verdade é, é, é, é, é, é, mas o que eu estou buscando o tempo todo é conhecer os caras que são fora da média. Por agulha. É, os caras estão... Quem são os produtores que são diferentes da média? Apesar de estar no mesmo mercado, no mesmo Brasil, nos mesmos, com o mesmo caminhoneiro, com a mesma coisa. Quem é esse cara que está diferente? É esse cara... Eu não quero visitar a média. Eu não quero conhecer a média. Eu quero conhecer o, o estranho, no sentido de o que tá. Mas é ele é um desvio da média para um lado específico, né? eu quero desse lado, não quero do outro porque isso inclusive é a maneira mais efetiva de você aprender é, e ter resultado melhor porque, é como assim, analisar sempre a sua cabeceira é, você analisar sempre a sua cabeceira porque a cabeceira ela não é uma cabeceira externa é, não é uma cabeceira é, de um outro mundo, de uma outra realidade, é da sua fazenda, é da sua realidade. Então, assim, uma coisa é eu falar para você, não, é, tal produtor lá na Austrália faz isso, isso, isso. O que você vai pensar? Pô, mas na Austrália é diferente. Agora você falou, o seu vizinho está fazendo muito melhor que você. Você não pode dizer que é outro clima, que é outro governo, que é isso, que é aquilo. Não, aquele cara, ele é um. É, é, é, o termo para isso é, é, é desvio positivo. Quais são os exemplos de desvio positivo no seu setor? E, e aí isso vai, é, fica gostoso quando você é o desvio positivo. E aí você tem que andar com outros que são desvio positivo. Porque se você for nos lugares que a média vai, você só se ferra. Você só anda para trás, porque você está com pessoas que estão fazendo menos que você, ou estão menos preocupados que você. Mas o legal, para mim, o assim, grande paixão é conhecer é andar é conversar e é trocar experiência com os dispositivos com quem não está na média né? isso em todas todas as áreas estão assim toda essa conversa que a gente está tendo aqui sobre por exemplo riscos que é uma coisa de estratégia de negócio tem alguns produtores no Brasil que efetivamente pensam sobre isso e aí você olha o negócio deles, não, eles estão correndo o risco Eles estão correndo É um risco que eles escolheram correr É como se fosse uma, uma aposta em, qual, qual cavalo você vai apostar? Eles estão escolhendo Eu vou apostar no 3 Eu vou apostar no azul O que eu vejo, a maioria Ele está apostando Ele não sabe nem qual cavalo ele está apostando Ele não se ligou que tem, que tem risco envolvido e aí, um dos, das grandes arapucas da produtividade é que, em muitos casos, quando você aumenta a produtividade, você aumenta a velocidade de produção, vamos dizer assim, os riscos aumentam. Os riscos do negócio, o risco de alavancagem, o risco de compra, o risco de venda, o risco de comercialização, o risco de loja, uma série de coisas aumentam. E o cara simplesmente não pensou. Ele entrou numa outra corrida de cavalos em que ele está apostando, mas ele nem sabe em qual ele apostou e nem pensou. Qual que eu vou apostar? Quais são os prós e contras? Está sendo uma escolha e eu estou... Está sendo uma escolha. Eu tô... tá estou tendo esses riscos. Aqui. Na verdade, sempre é uma escolha. Só que uma é inconsciente e outra consciente. Uma é intencional, outra não intencional. Né? E aí você cria projetos novos, aí você cria negócios novos, aí você aumenta faturamento, aí você cria um cenário para... Né? E ao mesmo tempo também pensando assim, que isso é uma coisa que foi muito legal da nossa conversa aqui hoje, é quando as pessoas percebem quanto elas não sabem ainda. Né? E aí você cria o um plano para você aprender. Né? Em, vai, em qualquer função, isso eu vejo assim, quando o cara está muito bem, é quando ele percebe, caramba, tem isso, isso, isso, isso, um monte de coisa que ele não sabe fazer ainda. Aí ele vai, se ele não sabe, ele pode montar o plano de do que ele vai aprender, do que ele vai descobrir, quem vai ser o mentor dele, quem vai atrás. Agora, se eu já sei, já acho que, sabe, que, que sei tudo, né? E ao mesmo tempo também é um desafio de quanto você vai ficando melhor e nas coisas que você faz, a tendência também é você achar que agora você sabe, né? E você tem que ter sempre quem que, é o seu, quem que é o seu mentor dessa próxima fase, dessa próxima etapa. O que eu vou fazer para melhorar naquele determinado ponto? O que ficou de mais valioso aqui nessa nossa conversa? Miguel, eu gostei, eu gostei de uma coisa que você falou, é, que ninguém destrói o que ajudou. Eu até marquei aqui, porque acho que isso tem a ver com essa questão do propósito compartilhado. Sim. E é o que eu tenho tentado fazer na Fazenda. De que forma? Eu tenho lá os meus funcionários, e a partir do momento que eu mudei a minha gestão de pessoas e passei a entender mais o sentimento dele, os sonhos, os objetivos, eu estou tentando criar uma sinergia entre os objetivos, os sonhos dele, com os meus sonhos, o meu propósito, entendeu? Então, achei muito bacana de, de focar mais nisso, de construir algo em conjunto com os meus... Seja minha família, no caso, meu pai, seja com os nossos colaboradores. Porque eu acho que isso, como o Miguel falou, vai ser uma coisa mais, mais robusta, mais importante para todo mundo. Eu achei muito bacana isso aí. Que legal. Isso é muito bom. Você é Atena? Cara, eu acho que eu aprendi muito. É... Como eu estou começando agora, é, é muito importante estar tá? igual... Eu até brinquei com os meninos... Tá? Eu... Quem? É, mas quem sou eu perto do Julião e do Miguel, assim... É, é, é muito... Ver o ponto de vista de como é, eu tenho que, que me portar perante tudo. Perante o meu pai, perante os funcionários. É, aonde é o meu lugar? Como eu vou conquistar isso... Que meu pai possa virar e falar assim, não, até você já está preparada. E como eu vou fazer isso? Como que eu vou conquistar a confiança dele? Como que eu vou mostrar resultado? Então eu preciso planejar, conversar, como a gente já ter mais conversas, mais do que nós temos. E, e, e conquistar isso. Eu acho que isso é, é acho que a humildade é a palavra-chave que a gente tem que... E você, Vera? O que, que ficou que que foi pra você? Olha, é, como jornalista, a gente tá sempre atrás de boas histórias. Então, o um jornalista é um cara que gosta de curiosidade, gosta de histórias. Sim. Sim. Então, acho bacana é, ver duas histórias né, de gente que... Um, você que tá chegando e você já que tá no um caminho, quer dizer, chegando... Não, você já tá há bastante tempo, tá? É isso dizer, é uma coisa. É, é, você bem. tem uma coisa de você se empoderar disso e e, e, e, e se apropriar disso, né? Você tem quatro meses tá trabalhando nessa fazenda desse negócio, mas você tem quanto é. tempo que você conhece o negócio conheço, e né? quanto tempo de experiência é. você tem? Ah, não sabe tudo. Claro que não sabe tudo. Não sabe um monte de coisa. e Tem um monte de aprendizado, mas. Né? É o, o, o Carlos Molde de Andrade tem uma, uma frase que eu adoro que é assim: toda vida, toda vida é, dá uma dá uma história e dá um livro basta você começar a contar essa história, né? Então assim todas todas essas todas essas histórias tudo que a gente ouve é uma é sempre um aprendizado, né? É sempre uma, uma, uma um querer sair do lugar do, do lugar pode até ser um lugar confortável, mas é sempre é uma vontade de ir para frente. Então para a gente eu como jornalista eu adoro ver histórias e adoram ver gente em movimento acho que isso aqui é bem bacana que você é vê gente em movimento sim é sensacional muito legal. muito legal a minha a minha o que ficou marcado para mim assim dessa conversa aqui é de ouvir vocês e das coisas que eu tenho vivenciado recente assim tipo a gente está Nesse momento eu já falei com dezenas de potenciais alunos do AgroTalento. Agora a gente está com um processo seletivo em que eu entrevisto as pessoas para entrarem. Então eu entendo a situação da pessoa, a realidade e tal. E para mim, assim, está muito claro que é, o grande desafio é o cara deixar de ser produtor e virar empresário. E, ah, o que, que é? E é. Só que, assim, empresário é uma palavra que em muitos casos ela tem um peso negativo. Pesa. Pesa. E, e quando a pessoa pensa em empresário, o que eu, quando eu penso em empresário, é, um negócio, é uma pessoa que sabe qual que é a função dela e sabe qual que é o plano dela, então plano de carreira para a pessoa, sabe a estratégia do negócio, domina a estratégia do negócio e domina e melhora e aprende, treina cinco habilidades que eu considero essenciais para qualquer negócio funcionar, que é liderança, gestão de pessoas, como você lida com conflito, como que você negocia e como você constrói a influência. Esses cinco temas. E se você for ver as pessoas que a gente mais admira, como profissionais e como empresários, como empreendedores, eles têm uma habilidade de liderança, eles são bons com gente, eles sabem lidar com conflitos, inclusive isso, conflitos e problemas e pepinos enormes eles superam. Eles negociam muito bem, inclusive negociar não é só dinheiro, né? Tem muitas negociações que não tem dinheiro envolvido. E tem influência. E influência é a capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Se eu não tenho influência com meu filho, não adianta eu não adianto ter a melhor orientação para ele, ele não vai escutar. Se eu não tenho influência com meu cliente, eu vou ter o melhor produto para ele, ele não vai se eu não tenho influência com o meu funcionário, eu vou recomendar ele fazer uma coisa, ele não vai seguir. Se eu não tenho influência com o meu pai, eu vou dar a melhor dica para ele de como ele faz tal coisa, ele não vai ouvir. Quando você tem influência, sua palavra tem poder. Quando você não tem influência. Isso também não é uma coisa que é mágica, é uma coisa que é construída. né Um fluxo, é um passo a passo. Né? E você deixa de andar para trás e você anda para frente. Né? Para de. E essas cinco coisas, elas são todas interligadas. Se você melhora a sua capacidade de liderança, você melhora a negociação, você melhora a gestão de pessoas, você melhora é que você lida conflitos, você aumenta a sua influência. Se você aumenta a sua influência, você negocia melhor, você faz gestão de pessoas melhor, você lidera melhor. Então essas coisas são muito interligadas e é sempre assim, é, nada é um tiro que resolve, é um fluxo, um passo a passo de para de andar para trás, para de dar tiro no próprio pé e constrói um caminho para frente. Se você está alinhado com as coisas anteriores, que é saber para onde você quer ir, saber qual que é a estratégia do seu negócio, é uma questão de tempo e de aprendizado e de e, e, e de jornada disso aí e que se como é uma coisa que você quer fazer, né, se o seu se o seu se entende qual que é o seu propósito para onde você quer ir, os desafios viram uma brincadeira, né, viram uma, uma coisa, né, os pepinos já parte do jogo e você manda abraço, não é... é isso aí. Quero agradecer a vocês. É saudar vocês aí por terem vindo aqui. Que agradeço. Foi muito legal e. Puxa, muito bacana.